E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje galera eu trago um vídeo aqui pra vocês de DD Tank, novo DD Tank aí, né, a comunidade né mano Que é um DD Tank da versão 3. acho que é 3.0, é um DD Tank antigo, isso que eu tenho pra dizer Tem laboratório, tem ferreiro e é novo, ah, mano, olha o tanto de cupom, é, tem muito cupom mano, olha pra vocês aí ó já começa com muito cupom, web cupom também, moeda de ouro, né? Pra falar a verdade. Basicamente é isso aí, galera. Eu deveria ter que estar tá aí na descrição. Vou mostrar o hall da fama aqui pra vocês. Lembrando bem, né, mano? Pra vocês poderem, como que eu falo? Entrar aí no servidor. Vocês vão ter que esperar 5 segundos e clicar no Mic. Porque é o um encurtador de Mic não é vírus, galera. Pode confiar, se fosse vírus, eu não ia é, falar pra vocês entrar aí no Mic. E vou mostrar aqui o servidor pra vocês, como que é. E na minha opinião, acho que é um servidor bem legal <risos> Se vocês curtir, não se esquece aí, ó De meter o dedo no like, mano Fica com o do seu dedo, não Só estoura o like aí pra nós Vamos ver se a gente consegue bater 100 likes aqui Porque faz uma semana que eu não trago vídeo aqui pra vocês Porque eu tava pensando assim Em parar de fazer vídeo de Detank Não tava saindo nenhum detec novo na comunidade aí Daí eu falei, ah, vou parar de fazer vídeo por aqui Mas enfim, a gente tá quase batendo 4k de inscritos É, se você tiver compartilhando o canal aí, mano e quiser entrar no servidor vai estar na descrição todo servidor novo que eu tentar aqui não quer dizer todo servidor novo que eu achar eu vou trazer aqui para vocês lembrando bem né mano que a gente não ganha nada para divulgar servidores aí de do sprayer que faz servidores aqui eu tô achando que eu vou encontrar ninguém para tirar um pvp mano infelizmente mas enfim né galera vira membro aí do canal que vai estar ajudando o canal aí. Eu também tô postando uns react lá no meu canal de swag, que tem 6 mil inscritos. Postei ontem um react lá. Eu postei um aqui, mas eu vi que não ia dar muita view, muita coisa. Daí eu falei, ah, eu vou deixar quieto. Até que enfim, consegui encontrar uma, um player aqui pra gente poder tirar PVP. Porque que situação difícil, né, mano? Não acho ninguém. Acho que é porque o servidor é novo. Vou tá deixando o link na descrição. Vamos ver se divulgando esse servidor consegue ir pra frente. Vou falar pro parceiro aqui, dá um F10 pra eu poder carregar. Dá é um F10 aí, filhão, né, pra eu poder. Prometo dar um tirinho aqui. É isso aí, vamos ver se carrega. A versão dele é da versão antiga, vocês lembram? Quando a gente jogava 337 e. Versão antiga? Então, daquele modelo. Vamos ver se o mano vai ser humilde. Felizmente a gente não encontra hoje em dia. 3 dizer, O cara não deixou nem eu dar um hit pra ver quantos que eu ia pegar de tipo, humildade total. Mas tudo bem. Continha nova. Daqui um tempo a gente vê como que vai estar. Tá. Se você que vai é, deixar eu dar, daí vai ser diferente. Você que vai pedir pra mim deixar dar um hit. <risos> Aí, vamos ver. Comecei a continha agora, galera. Crazy. Ser... Ó, o servidor foi lançado ontem. Eu já tudo tô trazendo aqui pra vocês. Servidorzinho, até que eu achei top, porque ele é fucupô, mano. Daí você vai poder querer fazer muita coisa aqui. Ah, eu vou ir aqui no shopping. Vamos ver o que, é que dá para fazer com esses cupom, né? Gastar eles de uma forma legal aqui. <música> Que a gente consegue fazer aqui, galera Não, Seguimos o pá de nível <risos> Nível 2, mas Enfim, vai adiantar nada, porque eu já consegui Comprar um XP aqui, que vai Uma ajuda boa Nossa, só dá isso Então vou ter que comprar mais lá Troca Aqui, ó 50 50 50 é difícil de upar de nível aqui, né? É tão fácil assim não. Pensei que ia ser mais fácil. Mas beleza. Você <risos> tá doido? Não, não não. não vale a pena assim não. Deixa eu guardar meus cupomzinhos aqui certinho. Beleza Terno E asa Esqueci de comprar Ah, mas enfim Depois eu compro Vamos ver se vem alguma coisa boa aqui ó. Chapéu do Barão Vamos ver Eu vou fazer uns minutinhos a mais de vídeo aí pra vocês Que eu sei que vocês gostam, galera De novo, Detank, Aproveita que ele faz um videozinho Com mais minutos aí pra vocês Então não se esquece, mano De deixar o like aí pra ajudar, beleza? importante e que é a melhor forma mano de você ganhar as coisas é aqui ó olha os prêmios que vem bem capaz de vir alguma coisa boa aqui é só eu tirar e vai ficando forte e o banco do DT que é pirata rapidinho você fica forte aqui Tem muito cupom eu já veio que veio uma coisa boa aqui pra mim trovão isso aí já estou ligado né você dá uma sorte acho que é não a GIV dá, é sorte mesmo uma sorte boa mano. Mas vem muito chapéu do barão. Não, vem coisa boa até. Nível 2 já vai estar tá daquele modelo, filho. Os caras que vem entram aqui, o negócio deles é tirar PVP. Eles não, tipo assim, eles não focam não pra ficar forte não. Mas pra quem joga, mano, sabe como fica forte nesses DDT, que é a versão mais antiga. Rapidão tá forte, filho. neguinho não aguenta não. Passa veneno. <risos> Mas enfim. <risos> uma as coisinhas boas aqui. E se você gosta dessas versão antiga, deixa o like, mano. Tá assistindo até agora? É bem importante. Vamos ver aqui. Oh, podia vir que ver uma cabeça de boi aqui. Hein? Isso é bom, hein? Já hum. é que é raro aqui que vim, já é muito bom. Vim aqui papel bug, pedra de fortalecimento. Bem difícil de vir o a raro aqui. Hein? Às vezes a gente pode dar sorte. Pô. Ó, aí ó, veio um bumerangue, mano. Até que fim. Aí ó. É, ô cachoeira. mas lá aí. É. Que carinha passa veneno, hein. Cara? Aquela arminha ruim dele. Bugou. O que tá, é claro, véio. Tá tirando, né, parceiro. Acho que que eu vou ficar aqui moscando. Parece que buga, hein, galera. É. Aí ô. Pés, pés, Ok e a gente já faz uma evoluçãozinha daquele modelo. A compra cobra aqui, ó, noventa e nove, manda aqui. Vinte também, mudez, fusão. O negócio vai ser bom aqui, galera. Vai dar pra fazer um videozinho legal. Ah, é, só vou fazer isso aqui por enquanto É coisa se eu ver que esse vídeo tem muito like Eu faço mais isso daqui É difícil, galera, porque essa versão aqui falha, mano. Quem tá ligado, tá ligado. Mais oito. Vamos aqui na infusão. Hum, que merda hein embulgado é um vamos ver se dá certo aqui agora colocar mais dez vai falhar mesmo uma mais nove Ah, já tinha meio consciência que não ia dar muito certo isso aí Vou vir aqui, ó, galera Vou comprar Saber upar aqui você fica forte, mano Não é pouco não, 200 pedras aqui Já vou colocar mais 12 aqui nesse vídeo mesmo Aí hein, galera, não é pouco, não, hein? Imagina esses caras que jogam esses DD-Tank. É, não, DD-Tank Brasil. Sei lá, esses DD-Tank mais Word aí, ó. Aí, ó, mais 12. Minha arma nem mudou, hein, mano. Vai até mudar É bebedo Aqui é difícil para colocar composição também hum. Deixar isso para quando eu tiver offline Se eu ver que esse vídeo teve muito apoio pro like, Eu posso fazer até mais Mas agora eu vou dar um saco de bebê aqui nesses caras fez eles aprenderem Deixa eu ver se eu encontro aqui esse sapato que me matou E ele desceu sabugo, fi, sei dó. <risos> Vamos ver se eu encontro. Acho que não vou encontrar. Não. não encontrou alguém aqui. Nossa, o cara ele ainda tá de quebra de nível 26. Tá ah, doido aí, parceiro. Mas ele tá fortinho. É. É, bem que você sabe que eu tô gravando, fiote. Vamos ver se eu consigo te acertar aí. É. 52. Hum, se você morrer pro nível 3, fiote. Eu oh, vou rir, porque a continha aqui vai ficar forte, vai, parceiro. Aqui é só um hit. <risos> é, basicamente é isso, galera. Oh, deixa eu ver aqui se ganha cupom com batalha. Ó, oh, depois você recebe pouco cupom, mano. Toma cuidado com o que você gasta os seus cupom aí, porque os cupom aqui é bem difícil de conseguir, viu. Vai ser 32 cupom por derrota e acho que deve ser uns 200 por vitória, eu que imagino. Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, vamos apoiar esse vídeo aqui com muito like, porque tipo assim, eu não poder fazer vídeo aqui, eu tô gostando do servidor, dá muito cupom, dá pra gente jogar. Então basicamente era isso, se torna um membro se tiver condição e é, pra investir aqui no canal, e é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do Sr. Tietê.